Bom dia pessoal, esse aqui é mais um vídeo do nosso canal Nice Fit. Eu sou o Lucas Foster e a gente vem trazendo para vocês atividades que a gente pode fazer ao ar livre em ambientes públicos da nossa cidade, em parques ou em praças. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o supino, é um exercício muito difundido e muito popular, ok? Esse exercício trabalha basicamente a musculatura do nosso peitoral e do nosso tríceps, né? que é o musculozinho do tchau, esse musculozinho aqui de baixo. A funcionalidade dele para nossa vida diária e para o desporto também é muito ampla. É um exercício o qual, fortalecido, a gente tem a possibilidade de se afastar daquilo que a gente não quer, ou seja, de empurrar objetos ou mesmo de não se chocar contra objetos, de não cair no chão, prevenir quedas. né Dentro do desporto a gente tem inúmeras situações as quais ele pode estar sendo utilizado. Para você ter uma ideia, basicamente o um movimento de um soco trabalha potência dessa região. Passe de basquete, chamado passe de peito não à toa, trabalha também um pouquinho essa região. O exercício equivalente para o nosso supino, galera, é basicamente a boa e velha flexão de braço. É um exercício de escola militar, deve ser feito de uma maneira que você consiga modular a sua carga de intensidade. Caso uma pessoa esteja no início do treinamento e já queira fazer a flexão de braço, em plano horizontal baixo, a carga é bem alta, então eu aconselharia vocês a começarem a fazer esse exercício de empurrar em uma parede ou alguma outra superfície que não seja tão baixa quanto o chão, ou que não deixe o seu corpo na horizontal, deixe o seu corpo inclinado à frente. Lembrando pessoal que é sempre importante se hidratar durante a prática de atividade física, consultar uma equipe médica, profissionais de saúde que possam auxiliar a nossa performance e treinamento em geral. Né? Seja para promoção de saúde, seja para o desporto, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, é importante que deixe um likezinho. E se inscreva no nosso canal, se possível, da Nice Filmes. Caso você queira algum vídeo relacionado, entender mais um pouquinho sobre outros exercícios, outras práticas que a gente tem, aqui tem os links em cima, ok? Espero que tenham gostado. Até uma próxima e tchau. Bom dia.